Gente, eu estou registrando aqui umas formigas saúvas trabalhando. Eu estou encantado em ver como que elas são dedicadas, sabe? Só que elas estão pelando uma árvore ali, ó. Na beira da estrada, nós estamos. Elas estão saindo do, de uma árvore que está ali. Pelando a árvore praticamente para levar pro ninho. É interessante como que a natureza é. E ali tá vindo uma que eu tava procurando, ela tá ali dadinho, ó. Ao invés de levar folha, ela tá levando essa daqui, ó. Tá levando é, tirar as folhas, né? Ficou só os gravetinhos. Como é que eu posso falar? Tá levando, tá levando embora lá. Umas leva a folha e resolveu levar isso aqui, ó. O ramo. o ramo sem folha. Lá vai ela. Essa aqui também tá levando só o, o talinho do ramo, ó. Essa também. E as outras estão levando folhas, né? E a área vai ficar peladinha porque elas estão tirando tudo de lá. E são é um trabalhadeiras. No silêncio, olha aquele ali que grande. Olha o tamanho daquele ali. Deve ser um guerreiro. Aqui eu encontrei um dos olhos onde eles.. Onde elas, né? Onde as formigas estão trazendo as folhas né, e, e os talos também entrando aqui dentro aí olhando aqui do lado tem outro caminho que vai aqui por dentro desse matinho, desse capim e vai indo ali, olha lá vai indo lá para dentro do mato, lá, do, do. da grama quero dizer isso significa que tem outro olho ali na frente provavelmente lá naquela terra lá. Ó. Ser ali ó. com certeza é. E olha só, eis aqui o local: a árvore de onde elas tiram as folhas que estão levando lá para aquele lugar que eu gravei. Eu tava vendo as folhas caindo, né? Muitas folhas caindo. Eu vim aqui pronto, é de pé, perdendo as folhas. Eu estranhei. Ali tem um, esse aqui já ficou zerado de folha. Ó. Elas tiraram todas as folhas. Tem alguma coisinha enroscada lá e, e só. As outras árvores elas não mexem. Não tiram nenhuma folha. Mas o pé de IP, sim, elas tiram. Eis aí a prova do que eu falei. Elas sobem aqui, né, pelo tronco. Continuam subindo, outras descendo, uma está levando até uma folhinha ali, e vão para o alto. E lá em cima então, elas fazem a festa, ele que tem tá um verde bonito, então elas aproveitam. E quero mostrar também para vocês uma coisa que eu achei muito interessante. Aqui está uma estátua. Com certeza a pessoa, a família dessa fazenda tem a fé necessária para crer na proteção dessa santa. Não sei qual dessas Nossa Senhora que essa é. Eu não conheço. Mas eu observei outra coisa também. Que ali tem uma... Capelinha, eu tenho para mim que é uma capelinha. Vou ver se eu consigo gravar. O que eu tenho a impressão que é uma cruz. Capelinha tá ali. Eu tenho a impressão que é uma cruz ali. Ó, tá vendo lá? E é mesmo, é uma cruz mesmo. E se é uma cruz, então ali, é uma capelinha dedicada a essa santa que essa família que crê protege sua propriedade e como a fé é algo que se não discute pelo menos eu respeito todas as pessoas e a fé de cada um eu rogo a Deus que abençoe essa família dessa, dessa localidade e que sejam eles muito prósperos abençoados porque esse é o desejo de todo cristão que Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei e ele não disse nada sobre religião. E a minha fé é essa: o amor é tudo, é real e é o que move, né, todo ser que ama Deus.